Fala rapaziada tudo bem com você, Marcos aqui e seja muito bem-vindo. Hoje quero revelar para você, como colocar um fim na sua impotência sexual, de forma simples, e instantaneamente. Mas antes de aprender como colocar um fim na sua impotência sexual, já deixe aquele like, para ajudar crescer este canal. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, e não esqueça de ativar o sininho. Beleza? Essa dica é apenas para você usar de forma provisória, e melhorar seu desempenho com sua parceira. Não vá colocar um fim na sua disfunção erétil para sempre. Então se você sofre com impotência sexual, precisa de tratamento, eu posso te recomendar o que eu fiz, e coloquei um fim na minha impotência sexual. Deixei o link do site oficial do tratamento caseiro 100% natural, na descrição abaixo deste vídeo. Com este tratamento, você sempre vai satisfazer sua parceira. Não importa o tão selvagem, ela é na cama você vai estar sempre confortável e confiante com sua capacidade sexual não vai mais se preocupar com o desempenho ou qualquer outra coisa porque tudo vai estar sobre o seu controle confere o site depois que assistir este vídeo combinado então sem perder tempo vamos aprender como preparar esta receita mas só lembrando, não beba em excesso, pode ficar muito duro, muito rápido. Então pegue uma caneta, e um papel, e anote tudo. Ingredientes Meio pepino com casca Dois buquês, de brócolis Quatro folhas de alface Dois copos de água Mel a gosto Modo de preparo Bata todos os ingredientes no liquidificador Fazer o uso deste remédio caseiro diariamente, de preferência em jejum pela manhã. Pode fazer o uso deste alimentos como salada, e comer diariamente. Só relembrando, esta dica é para você usar provisoriamente. Agora se você quer uma solução definitiva, 100% garantido. Deixei um link do site oficial do tratamento caseiro 100% natural, na descrição abaixo deste vídeo. Onde você vai conhecer o tratamento que eu fiz para acabar com minha impotência sexual, em poucas semanas. Você vai aprender como estar sempre no controle da sua impotência. Sem medo de falhar. Sem vergonha de gozar rápido. Sem constrangimento. Você vai se tornar a maior fera, que qualquer mulher já viu na cama. Todas vão desejar, você. Mas escute uma coisa. Eu não posso fazer mais nada por você, além de mostrar esta grande oportunidade. Você tem que agarrar, essa chance de ouro, agora. Clique no link do site oficial do tratamento caseiro 100% natural, na descrição abaixo deste vídeo. Se funcionou comigo, com toda a certeza, vai funcionar para você também. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, para ajudar a crescer este canal. Se for novo por aqui, se inscreva no canal, e ative o sininho. Beleza? Espero de coração que este vídeo tenha ajudado você de alguma forma. Um abraço, e até o próximo vídeo.